O criativo tá chamando pessoas totalmente desqualificadas, totalmente curiosa, tá galera? Então a pessoa tá parando, tá analisando, mas você tá chamando um público totalmente desqualificado para o seu produto, tá bom? Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar das campanhas, tá galera? Então da última vez eu subi as campanhas, não deu certo aqueles 10 criativos que eu subi naquele dia eu tive que refazer mais alguns e hoje a gente vai é trazer as métricas aqui para vocês e eu vou dar a minha opinião, o que, que eu acho das métricas aqui, o que, que o Facebook tá me mostrando, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso adaptar e o que, que eu posso pausar, tá galera? Então eu vou fazer isso aqui com vocês, onde eu vou falar pra vocês as campanhas que estão dando boa, as campanhas que estão dando ruim e as campanhas que a gente pode melhorar, tá galera? Nesse vídeo vai ser análise de métrica, um passo a passo, passo a passo aqui que a gente vai definir as métricas, onde a gente vai continuar com alguns criativos e outro a gente vai descartar tá galera que nem eu expliquei pra vocês ó já é bem cedinho eu tenho um print de seis mais ou menos 6 horas da manhã onde eu analisei as, as campanhas e estava rodando ali tinha gastado em torno de seis a sete reais eu vou mostrar um print para vocês e agora já gastou em torno de dez reais ali como eu já havia explicado para vocês várias e várias vezes eu gasto mais ou menos em torno de 10 15 a 20 reais para testar vários criativos que nem tem aqui nove criativos sendo oito campanhas diretamente para o site onde a conversão vai ser diretamente no site e uma campanha que é para o WhatsApp, eu tô fazendo alguns testes de criativo campanha para o WhatsApp, onde eu tô tendo um retorno bastante significativo ao meu ponto de vista. Eu tô conseguindo conversar com bastante gente, gastando bem pouco ali, onde eu tô utilizando a estratégia Rolex, tá galera? Caso vocês não saibam qual estratégia é essa, eu vou deixar passando aqui no card, tá bom galera? É uma estratégia que a gente tá mandando a pessoa diretamente para o WhatsApp, tá? Então vamos aqui para a telinha, como vocês podem ver, já gastou aqui R$10,18. Então a gente vai dar uma análise aqui bem rapidinho, ó. Galera, o CPM aqui, ó, ele tá um pouquinho caro, tá, galera? Então, o que, que a gente pode fazer? Pegar algumas campanhas que o CPM tá bem barato e jogar aquela, aquele determinado contexto na, na outra campanha. Assim, a gente consegue diminuir muito o CPM, tá, galera? Que nem aqui para vocês, ó, tem algumas campanhas que já rodou. Essa campanha aqui, ó, ela tá muito boa, tá vendo, galera? Ela tá boa no sentido. Se não tiver nenhum NTH checkout, quer dizer que a gente está atraindo muito curioso, que nem nos vídeos que eu já gravei anteriormente, eu já expliquei sobre isso. Se a campanha tiver com um CTR lá em cima e não tiver nenhum initiate checkout ou não tiver nenhuma visita de página, quer dizer que seu, seu criativo tá chamando pessoas totalmente desqualificadas, totalmente curiosas, tá galera? Então a pessoa tá parando, tá analisando. Mas você está chamando um público totalmente desqualificado para o seu produto, tá bom? Se ela tiver NTE um Checkout, quer dizer que a gente já acertou na boa, tá galera? Nenhuma das campanhas aqui vendeu, eu trago a minha realidade, ainda nenhuma dessas campanhas vendeu. Que nem eu explico para vocês, é campanha de teste. Eu tô, estou tô fazendo teste de criativo, que nem se essa campanha aqui já tiver NTE um Checkout, tiver mais de um, a gente sabe que esse criativo... Essa copy, essa headline a gente acertou, tá galera? Então a gente vai ver aqui se realmente ela tem. Ela tem duas visitas de página e tem um initiate checkout, beleza? Bacana aí ó, a gente já praticamente acertou um criativo. Um criativo aonde ele está atraindo muitas pessoas e pessoas certas, pessoas qualificadas, pessoas que têm, têm interesse em comprar aquele produto pessoas geraram curiosidade em desejar aquele produto tá bom galera a gente tá aqui com o um custo de 25 centavos é ideal para kit tá a gente pode baixar mais que nem eu expliquei para vocês aqui ó a gente tem uma campanha que o cpm tá a 11 reais então a gente pode pegar esse criativo que tá aqui com o ctr acima de 6 ali ó, tá 6.78 isso é excelente tá galera? Que mais, que nem uma vez eu re, reforço para vocês. Se o CTR tiver muito alto e não tiver nenhum initiate checkout, quer dizer que sua campanha está atraindo pessoas desqualificadas, tá bom? Então, o que, que a gente pode fazer? Pegar esse criativo, verificar o que, que ele está passando, pegar o contexto daquela, da, dessa campanha que tá Vamos ver se a gente tem outra campanha aqui abaixo. Não. A menor aqui está 11 reais. Então, o que, que a gente pode fazer? Pegar. Então, galera, é o seguinte. A gente pode fazer essa configuração de pegar o que aquele criativo está dizendo, aquelas palavras e jogar para esse contexto para a gente estar tá metrificando esse criativo para ver se a gente consegue baixar. Mas se, se realmente esse daqui for o nosso criativo, a gente não para por aqui, tá galera? O seguinte, o que, que a gente vai fazer? Para a gente não ter muitos vídeos repetitivos, o que, que eu faço no próximo passo, tá galera? para mim tá melhorando esse criativo. Vamos supor que esse criativo aqui, ó, de 16 reais o CPM com CTR de 6.78 com custo de clique a 25 centavos, o que... O que, que eu posso estar tá melhorando nesse criativo? Ah, Wally, mas ainda tem como melhorar assim, galera. No, no Receita de bolo a gente tem dois passos para validar um criativo, tá? É, o primeiro deles é subir vários criativos, que nem aqui vocês podem ver, tem pra, praticamente 10 criativos. Todos os criativos são tudo diferente um do outro, não tem nada igual, tá, galera? A não ser as cores de fundo, que nem eu já expliquei para vocês em alguns vídeos. Eu gosto de chamar bastante atenção nas cores do fundo. Então, normalmente, meus criativos, ele vai ter amarelo, vermelho, laranja. Porque ele se destaca das cores do Facebook. Não importa se a pessoa está utilizando... A cor branca ou a cor dark, tá? Eu sempre vou utilizar cores que vai chamar atenção, não importa qual é o tema que ela tá utilizando naquele dispositivo ou naquele computador. Eu acredito que só esteja no dispositivo, né? Eu não sei se no computador a gente tem como utilizar é, a versão dark, tá? Mas, independente disso, as únicas coisas que ficam igual no meu criativo é o fundo, tá bom, galera? Normalmente é sempre esses fundos que vai chamar bastante atenção laranja, amarelo, vermelho, verde. Eu testei algumas, alguns criativos verdes, não chamou muita atenção, então eu descartei, mas a maioria dos meus criativos vai rodar com, esses três, com essas três cores, tá? E aqui, o que, que a gente pode fazer? Depois que validei esse criativo, ah, ele já saiu venda, ele tá com um curso bacana, o que, que a gente vai validar? Agora a gente vai pegar esse criativo e vai validar é, tanto copy quanto headline totalmente diferente uma da outra. O mesmo objetivo que é atacar a dor, ou benefício, ou é, despertar desejo do cliente, mas com outro contexto, que né, normalmente no nicho é, capilar a gente pode usar cabelo, fios, capilar, então a gente tem diversos tipos de palavra que seria o mesmo, é, o mesmo objetivo, então a gente consegue variar diversas palavras, diversos contextos ali, utilizando o mesmo criativo. É isso que eu faço, tá galera? Validei um criativo, subi 10 criativos, que nem aqui. Eu subi praticamente quase 30 criativos para validar essa parte aqui para vocês. Então eu achei um criativo aqui, certo? Agora eu vou pegar esse criativo e vou criar mais 10 baseado nele, mais 10 baseado nele. E vou fazer outros criativos. Assim eu consigo validar muitos criativos gastando bem pouco. Que nem eu expliquei aqui para vocês. ó Eu gastei R$10,20 e, e achei praticamente um criativo que tá dando muito boa. Pode ser que ele não saia vendo Então eu vou deixar rodando até o final do dia. Alguns aqui eu já vou pausar. Porém, eu tenho um caderninho aqui ó que eu anoto todos os meus criativos que eu pausei. Qual, qual que é as campanhas. Então... Acabando o vídeo aqui, para não ficar muito longo, eu vou, pausa aqui um, um, um, o, o, a campanha e anoto no meu caderninho o que, que eu fiz nessa campanha e é, qual que é o, as métricas dela. Então assim eu faço com todos os criativos, eu tenho um, um processo que eu sigo todas as vezes que eu subo campanha e isso me ajuda muito, tá galera? E assim eu consigo desenvolver vários criativos, vários e vários, vários. Então o próximo passo agora é pegar esse criativo e desmembrar ele mais em 10 para ver se realmente ele... Ele melhora ou piora? Se ele piorar, eu só pego esse criativo aqui E faço aqueles procedimentos que eu falei pra vocês De baixar o CPM, de aumentar o CTR Imagine se eu aumentar esse CTR aqui com o engajamento Imagine se eu baixar, baixar esse, é, o CPM em si com aquela estratégia de alcance. Então, assim, tem diversas formas pra gente estar tá melhorando a nossa campanha, não só mexendo no criativo. O criativo, a gente mexe por primeiro. mexendo no criativo, bacana, tá levando a pessoa pro final do funil, tá, ok? Agora a gente vai melhorar, melhorar mais naquele criativo, tá, galera? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mexer no criativo. A gente achou um criativo que vende bacana, vende legal, com custo baixo, aí a gente começa a melhorar ele ainda mais, que nem a gente pode desmembrar ele em 10 vezes, a gente pode subir uma campanha de é, envolvimento para ele, uma campanha de alcance, uma campanha de clique. Então a gente consegue otimizar esse criativo para vender ainda mais com menos orçamento, tá bom galera? Então essa é a análise aqui. É, eu só não vou pausar aqui um por um, porque eu anoto ele, estudinho, é, vejo qual que é o criativo que deu boa, qual que é o criativo que deu ruim, então vai ficar muito longo. E a maioria da galera não gosta de vídeo muito longo, então análise de métrica aqui pra vocês. O nosso mini curso aí gratuito pra vocês, tá, galera? Ele vai ficar aqui, eu vou pausar alguns criativos. Provavelmente, esse criativo que não teve clique aqui, eu já vou pausar. Ou os que teve um real e teve um clique, eu também já pauso, porque o intuito aqui, ó, é esses daqui, ó. Acima de 59 centavos, acima de 70 centavos, o clique já fica muito caro, tá, galera? Então, eu não deixo acima de 70 centavos. Achei alguns criativos ali que tá, ó, 59, 59, 50 e 25, eu vou trabalhar em cima desses criativos para melhorar ainda mais. Fazendo isso daí, você vai gastar bem pouco, que nem que eu expliquei para vocês. Gastei 10 reais e 18 centavos para testar esses 10 criativos, na verdade, são nove criativos e um é, é pra WhatsApp, mas esse WhatsApp aqui também já vou pausar, porque ele não deu resultado nenhum. Não tenha medo de pausar a campanha, se não fica com preocupação, se ah, será que até a tarde, será que vai... Não, pausa, mete o dedão ali no pausa, você já viu que tava dando ruim, normalmente até meio dia, normalmente os criativos até meio dia, ele tende a dar boa, tende a dar ruim, então depois do meio dia, raramente as exceções que o criativo... Ele começa a performar bem, tá? Antes da meio-dia já tá todos pausado aqui, que nem eu explico pra vocês. Até umas 10, 11 horas eu já sei qual criativo que vai dar boa, qual criativo que vai dar ruim. Fazendo isso você vai gastar bem pouco e testar muito criativo, tá galera? Então se esse conteúdo fez algum sentido pra você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?